Que joguinho merda, velho. Esse senhor é ainda pega Challenger? Pega, olha minha gameplay de Challenger. Aqui, mano, o jeito que tá mesmo o server, eu acho que eu pego, viu, velho? Claro que acabou os scripts agora. Agora vai, né? Acabou sim, capa. o alinhado foi apanhado. Vamos ao ataque! Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Pior que esse cara vai me seguir, né? Neutralizado! Você foi Boa tarde, Liodão. Como foram as festas de fim olha de semana? Olha a build que eu tô fazendo MJ também, né? É a build da Casas Bahia, pô. Tudo parcelado, olha. Tá aqui pariu, velho.